Salve, salve! Você que nos acompanha pelo Rio Maframix, pelas nossas redes sociais, pelo Web Rádio, YouTube, Instagram, Facebook... Olha, estamos aqui com a governadora do Distrito do Rotary, a Maria Alice Ba. A gente vai trocar um papo, conhecer um pouquinho mais esse mundo do Rotary. É a primeira vez que eu converso com uma governadora é, do Rotary. É um prazer receber aqui na nossa redação, nossos estúdios, para falar um pouquinho dessa ação, que é uma ação global que ocorre no mundo todo e que tem presença aqui na nossa região. Seja bem-vinda. Salve, salve, Douglas. Salve, salve, seguidores. É uma honra estar aqui falando de uma instituição na qual eu me, me orgulho muito. O Rotary é uma instituição que está em 218 países. Nós estamos mais presentes em mais países do que a ONU. E o Rotary, além de estar em 218 países, nós, nós somos associados em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas. O, o Roberto Carlos fala assim, eu gostaria de ter um milhão de amigos. Eu posso dizer que eu tenho um milhão de mais de um milhão de amigos. né? Pelo Rotary, nós praticamos o companheirismo. Essa relação de amizade em qualquer país que você for, você é reconhecido. E, dessa forma, nós nos unimos para fazer serviços humanitários. Nós chegamos lá onde a iniciativa pública não consegue chegar. Nós fazemos... É, parcerias com a iniciativa pública e privada. E, assim, nós temos uma uma capilaridade em várias comunidades e conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. Isso cria um propósito, faz você acordar todos os dias com entusiasmo, porque você pode fazer algo melhor para alguém, você pode criar esperança para as pessoas. no mundo que, às vezes, está tão desacreditado, você vibrar nessa energia faz bem é transformador para si mesmo e para os demais. Então, nessa energia que nós vamos é, trabalhando, e somos motivados por um trabalho voluntário, totalmente voluntário. Estamos prestes a erradicar uma doença do planeta, que é a poliomielite. Ainda tem dois países no mundo que apresentam casos de poliomielite. E sabe, a poliomielite era aquela doença que cometiam crianças, que é, os membros iam atrofiando, não conseguia ter mobilidade. E nós, e, e os rotarianos, sonham juntos. E um sonho que se sonha junto vira realidade. Então, estamos prestes a erradicar, com o apoio de todos, com a vacinação. Né? E, e, Enquanto houver um país com poliomielite, é uma ameaça para o planeta porque as pessoas circulam, o vírus não tem fronteira. E, por isso, essa nossa grande campanha é a Polo. Mas nós fazemos é, ações locais, por exemplo, agora em Canoinhas, nós estamos entregando um projeto de 218 mil reais, que é um projeto para a UTI neonatal, que existe uma carência no Estado. Então, nós somos muito atuantes e trabalhamos com essas parcerias. aonde tem uma demanda, nós buscamos recursos para atender aquela demanda. Às vezes nós damos o peixe, mas o objetivo é ensinar a pescar. Porque as comunidades, elas precisam ser sustentáveis. Enquanto elas ficam dependentes, elas ficam fracas. Sociedades é, prósperas são sustentáveis. Então, o nosso trabalho é no intuito de fazer projetos que se mantenham, que é, é dar recurso para que as pessoas consigam se erguer, porque, às vezes, você dá uma opção de equidade, porque nem todos vêm na mesma condição. certo? Então, a gente pode fazer algo mais. E, hoje, quais seriam os programas, projetos que está em evidência? Você já falou, deu uma pincelada, Canoinhas e outros mais. O que, é que nós teríamos assim, de trabalho nesse momento? Neste, tra é, neste momento, o distrito tem a meta de trabalhar com a questão do empoderamento feminino, que é as mulheres ocuparem mais espaços, porque, pelo incrível que pareça, parece que não tem muita diferença. Em alguns ambientes não tem mesmo, e também em alguns níveis sociais não tem. Mas, se você for é, para a periferia, se você vê, tem condições, tem condições muito, muito diferenciadas. Porque, quando, uma, quando acontece uma gravidez na adolescência, quem fica em casa é a menina, não é o menino. Quando tem muitos irmãos para cuidar, quem cuida geralmente é a menina, e isso acaba tirando as meninas da escola, é, tirando da sua carreira profissional, o que já começa uma desigualdade muito grande. Então, nós estamos trabalhando aos poucos, começando a trabalhar esse tema que ainda é um tabu no nosso, nessa nossa região pelo incrível que pareça. E você vê que isso tem um âmbito internacional também. Este ano é a primeira vez que nós temos uma presidente de Rotary Internacional, uma mulher, em 118 anos. Então, a gente começa a refletir sobre essas questões e ver que realmente elas precisam é, ser trabalhadas e abordadas. Então, o um empoderamento feminino, o meio ambiente, também é uma nova área de enfoque do Rotary, trabalhar com Todas as questões de impacto, onde tiver uma empresa, tem um impacto. Então, tem que ter uma contrapartida. Então, nós estamos disponibilizando essa contrapartida através de empresas cidadãs. E ela pode ser efetuada uh, por meio de um rotariano. A empresa recebe uma certificação e, e ela faz uma parceria, porque nós trabalhamos de forma voluntária, com o maior prazer do mundo, fazendo projetos nas nossas comunidades, né para manter de meio ambiente e social. Você tocou num tema extremamente sensível, que eu gosto de, de, de falar, que é a questão do empoderamento feminino. Uhum. É, você é uma empresária, tem um, um cargo de destaque uhum. na sociedade, chegou a governadora do, do, do Rotary, não chegou porque caiu de paraquedas, Você viu todo um trabalho, toda uma construção. Eu gosto de perguntar para mulheres... É, chegaram nesse nível como que elas podem as outras mulheres se espelhar e criar um, um trilhar um caminho também para chegar e conquistar e a gente sempre isso acaba virando um bordão a mulher tem que estar onde ela quer estar mas isso virou um bordão Mas na prática como fazer isso na prática é, só é possível através da educação eu tenho um longo trabalho né, um longa dedicação ao estudo eu fiz, é, minha formação é comunicação pela Federal de Santa Catarina, eu fiz especialização no Japão, fiz mestrado, fiz doutorado. Acabei não terminando meu doutorado pela opção de formar família, de ter um filho, acabei me afastando. Então, isso mostra também muitas mulheres acabam saindo da sua carreira por causa da, da maternidade e... É uma opção nossa também, mas também uma falta de estrutura social para amparar nesse momento, que é um momento que demanda o, uma energia para o desenvolvimento de uma criança. né? Então, eu também passo, pra, eu sou uma mulher, e passo por todas as dificuldades que uma mulher também passa. né? Para você assumir um cargo de liderança, você se afasta do teu lar e você tem que ter estrutura para que eles te deem suporte, para que você possa... Se meu marido, meu filho não me desse suporte para estar aqui, seria muito difícil. né? Então, a gente precisa de amparo. É, não é uma competição entre homem e mulher, é uma colaboração maior, entendimento maior dessas é, desses desafios que ocorrem. Porque, geralmente, você pensa que ah, o trabalho da casa é o trabalho feminino. Não é o trabalho feminino, é o trabalho da casa, da família. né? A família tem que manter a casa. Então, quando tem esse entendimento, as coisas vão fluindo melhor. Por exemplo, a, a presidente do Rotary Internacional é Jennifer Jones, ela vem do Canadá. O Canadá trabalha essa questão há muitos anos e a gente já vê resultados, tanto que a presidente de, de Lions é uma canadense, do Rotary é uma canadense e tem também um, uma instituição de oratória que é a Toastmaster também é uma mulher canadense. Então, não é por acaso que tem lideranças. É porque tem toda uma estrutura que ampara que você chegue lá. É, se eu não tivesse, talvez, todo esse suporte de educação, eu não poderia estar assumindo uma liderança né, com com tanto zelo, porque você tem que ter conhecimento para... Às vezes, você só vê a ponta da, do, do iceberg, você não está vendo onde todo sucesso tem uma luta. E Então, que isso seja porque às vezes os jovens acham já querem chegar logo no sucesso como se fosse um reality show, né? Mas não, todo sucesso tem uma tem que ter uma estrutura, uma luta para chegar lá. E quando você está no mercado de trabalho e aí atuando, por exemplo hoje como governadora, eu não penso se sou homem ou sou mulher, é um trabalho, só mais um trabalho. E no trabalho nós nos identificamos, e eu trabalho, a maioria das, dos líderes que eu trabalho são homens, e a gente tenta não, não colocar essa barreira homem-mulher, e mulher. É não é um momento de pensar em gênero, é um momento de pensar em trabalho. Então, esse é o foco. Bacana. Você citou uma situação bem antiga para a nossa cidade, para quem não faz parte do Rotary, tem o Lions, tem o Rotary. Qual são é a diferença entre eles? O que é o Rotary, de fato, na prática? São instituições de serviço. Instituições de serviço fazem trabalhos humanitários. Rotary e Lions são muito parecidos. Nós atuamos na ONU, nós temos relações internacionais, nós atuamos, começamos no local, com uma relação internacional. Por quê? Por exemplo, a, a campanha da polio. Se você, você promove na tua cidade, na tua comunidade, a vacinação, aí o governador faz um acordo com a Secretaria da Saúde. E, no âmbito internacional, existe acordo entre países. Então, você imagina, você vai vendo dimensões e, conforme você vai querendo a tua curiosidade dentro do Rotary, a tua vontade de se envolver, você vai ampliando a tua percepção desse, dessa instituição de serviço. Nós temos uma, uma bolsa que nós é, doamos todos os anos, no Brasil, no mundo, que fomenta a paz. Então, nós temos universidades da paz, que formam pessoas para fazerem mediação, pessoas que possam é, trabalhar nesse no intuito de promover a paz, que é um dos grandes temas, dos grandes projetos do Rotary, a promoção da paz. Porque o Rotary, depois da Segunda Guerra Mundial, o Rotary passou por duas pandemias, duas guerras mundiais, e ele participou na formação da ONU, com o intuito de promover a paz. Então, todos esses trabalhos você vai conforme a sua curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E Como jornalista? <risos> eu Sou muito curiosa. Então, por isso que em pouco tempo de Rotary, eu não sou uma rotariana antiga. Tenho companheiros de 30, 50 anos de Rotary que eu tenho o maior respeito e carinho. Mas eu sou uma jovem curiosa e que me trouxe até a governadoria rapidamente, né? <risos> Olha, a gente vai ficando por aqui. Governadora, foi um prazer conhecê-la. Sucesso a você a toda a sua família. Quando estiver na região, sinta-se em casa, sinta-se à vontade entre nós e sucesso à nossa governança e o que precisar estão à disposição. Eu que agradeço e faço um convite a todos que gostariam de servir. Nós precisamos mais um mundo. Alô, nós precisamos mais rotarianos para fazer a diferença no mundo. É isso aí. Na descrição do vídeo, os contatos do pessoal do Rotary aqui de Rio Negro, de Mafra, para você entrar em contato e, quem sabe, seguir carreira e conhecer um pouquinho mais o Rotary. Obrigada, governadora. Todos os seus é, amigos rotarianos, seu um milhão de amigos rotarianos. Sucesso a vocês. A gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.